Esse é o último passeio. Dizem que é tudo em miniatura por aqui. Oi, eu sou Lívia Leite e Céu. Isso não quero prova. Hoje a gente vai dar uma volta ainda em Coimbra, mas agora a gente está no Portugal dos Pequenitos. Ó, República Popular da Angola, eles chegaram lá, diz aqui que é de maneira amistosa, falando até o mesmo idioma, né? Seria bem amistoso. Ah, e aí dominaram a Angola até 75, quando a Angola se tornou, conseguiu se tornar independente. Existem formas e formas de contar a história. Exemplares de várias madeiras que foram retiradas do seu lugar de origem. Quando elas são retiradas, são chamadas de exóticas. Aqui... A dominação sobre Santo e Pisco, os elementos da cultura de lá. Segundo essa pedra, os portugueses colonizaram tão bem lá, de tal modo que vende lá um ótimo café e um cacau, apreciado muito. Cabo Verde. As esculturas. Algumas coisas se assemelham ao que a gente encontra na cultura também brasileira. Óbvio, né? Essas pessoas também foram levadas para lá, para o Brasil, para serem escravizadas. Algumas delas, não de Cabo Verde, tá, gente? Algumas pessoas de outros países da África. Essa parte é a parte chamada Museu dos Trajes, séculos, de antes dos séculos, né? referências de séculos e das personalidades, ou dividido também por ações do tipo a ah, quando tem um baile, roupas de cotidiano, século XV que é o caso aqui foi ali foi. Esses aqui são os de Moçambique. Até agora, todos esses países africanos que eu mostrei eles conseguiram independência no mesmo ano, no ano de 75, em 1975. Guiné-Bissau, uh, segundo os próprios portugueses, foram fazer. como é que eles chamam? Viagens de reconhecimento geográfico. E aí exploraram durante 500 anos. 500 anos? Oh, 500 anos. E só em 73 a uh, Guiné-Bissau consegue se tornar um país independente. É muito comum o texto de que os portugueses foram lá e abriram para a civilização. Inclusive, nos, nos nossos livros de história, isso também é muito comum, que o português teria chegado para civilizar a população, que já tinha uma cultura, que já tinha uma história, mas que os portugueses haviam chegado lá para civilizar. E aí, do jeito que está escrito aqui, é do jeito que vem na maioria dos nossos livros de história ainda. A descoberta do caminho. Procurando tentar pacificamente, iam comprar especiarias, mas tiveram que dominar e aí fizeram o quê? Derrotar os turcos, egípcios e índios. É, o pessoal não aceitou pacificamente. Quando a gente entra na Índia, ah, tem uma diferença que a gente vê aqui mais material de metal, bem menos material, por exemplo, de palha do que nos países africanos e de madeira. Então aqui, não, aqui é madeira, né? Mas a gente vê bastante lá de palha, coisas de madeira. Aqui a gente vê bastante metal e isso é argila que são tecidos do Timor estaria com palhas e fibras vegetais e ali tem um casco de tartaruga, na verdade são dois tem um ali e um atrás de mim aqui Gente, o Timor só conseguiu deixar de ser colônia portuguesa em 75 também, mas passou a ser de domínio da Indonésia e aí só consegue real real independência em 2002 né? são 2020 homem, sabe? Historicamente ah é, aqui a gente vai ver Macau. Uh, não sei se vocês sabem, Macau é a região hoje da China, da China, da China, mas é um lugar onde se fala português, ainda por conta né, da colonização portuguesa. Segundo o que diz aqui, uh, também, independência só em 99. E aqui a gente já vê a cerâmica de porcelana. Aqui é referência da Ilha de Madeira, que ainda é hoje uma ilha sobre domínio português, território português. Aham, achei de onde eles saíram para nos achar. Não nos achar, né? Desculpe que a gente existia. Aqui diz que são produtos regionais dos Açores. É, já sobre os Açores eu não sei dizer se lá já existia algum, alguma população. Provavelmente sim, porque lá não fala sobre estar abandonado e de repente é, os portugueses ocuparem ou passarem a viver lá. Então provavelmente já tinha alguma população que também já tinha sua própria cultura, sua forma de fazer as coisas. Por algum motivo no Brasil não tem instrumentos, mas tem esse vídeo bem bonito. Não se entenderam e aí depois foram tentando se comunicar e deu pra perceber que eles estavam em paz. Aí os indígenas entenderam. E aí, Oba, tudo bom? E é assim que ele gesticulou para dizer que tá tudo bem. O foco principal é a gente olhar a nossa própria história, as diversas vers versões que nós construímos sobre história, que podem ser as mesmas... É... A mesma história com versões diferentes, mas que a gente sempre o foco principal é precisamos desenvolver o olhar crítico. Inclusive, eu vi agora um português passando e dizendo, é, alguém falou, ah, é quando Portugal descobriu o Brasil, e aí o português respondeu, como assim descobriu? Né? Lá já tinha gente. E, e de fato isso é uma análise que a gente precisa fazer. Era descoberto, mesmo essa palavra que ainda deve ser usada, que é né, de descoberto. Se você gostou, já sabe, curte, compartilha, comenta aqui. E encerramos também o nosso passeio por Coimbra, que as coisas que eu mais gostei, é em especial, porque as coisas são bem identificadas, vem com texto, tudo bonitinho, a gente consegue ser um pouco mais independente, ou seja, a gente consegue aprender sem precisar necessariamente de um guia e tal. Isso foi bem legal. Inclusive nas ruas foi bem fácil de se localizar porque tinha beleza. Não que não tenha nas outras, mas aqui ajudou muito porque. porque... E é isso, agora a gente volta pra casa e até o um próximo vídeo. Tchau!